Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês um projeto muitíssimo bacana, vocês vão gostar. Estou falando aqui da Neloricoin, basicamente a sigla NLC. Basicamente esse é um projeto envolvendo confinamento de bovinos, é um token da rede Smart Chain Binance, né, BEP20. E aqui tem uma, um breve resumo para a gente iniciar o vídeo, tá? É um token voltado para o segmento agropecuário, onde o propósito é trazer oportunidade de pessoas comuns, fazer parte de uma estrutura de desenvolvimento e empreendedorismo na área que mais cresce no Brasil e no mundo, que é o mercado pecuário. Então não tem muito segredo, é fácil de entender e muito bacana. E aqui logo de cara você tem dois botões. O primeiro botão é se você já quiser investir na NLC. Inclusive, só para você ter noção do tamanho do projeto, eles investiram no final de dezembro, lembro 485 mil reais no gráfico aí da moeda e esse ano eles vão injetar mais dinheiro. Então, são nesses momentos que são bons de se posicionar, né? Quando a moeda ali tá estável, porque depois que vem uma injeção de dinheiro num projeto como esse, a moeda tende a se valorizar. Isso é o básico ali de qualquer gráfico de valorização, não é mesmo? E bom, basicamente aqui o site tá muito top, galera, você pode ver que tá muito bem feito, isso é muito bacana porque mostra que eles estão se dedicando e investindo no projeto, além de que é muito detalhado, tá? Vocês podem ver por exemplo aqui que tem fotos do projeto aqui do gado, é, do pessoal que criou o projeto, mapinha aqui do projeto da área deles, é né? uma área de 150 hectares, então assim, muito bacana, isso dá muita confiança para os investidores e vamos aqui descer, porque aqui tem um white paper aqui embaixo, aqui você pode baixar em português ou em inglês, já dei uma olhadinha aqui, a gente vai analisar mais a fundo juntos e aí vocês vão ver a imensidão do projeto então tá aqui, olha só que bacana, né o gado aqui, muito bem feito, olha essa arte, então basicamente o confinamento deles possui capacidade para confinar até mil cabeças, tá, porém eles possuem uma capacidade de expansão para até 10 mil cabeças de gado, então você fazendo parte do projeto, você faz parte disso aqui, né, e ali a área que a gente viu no mapa basicamente é de 26 hectares podendo expandir para até 150 hectares ainda esse ano tá basicamente na região de Bras Norte no estado do Mato Grosso Brasil que é no Mato Grosso se estiver assistindo o vídeo olha só que legal o gado aqui pertencente ao projeto é o gado Nelore tá eu não conheço muito da área galera mas olha só que bacana é um gado originário da Índia com a pelagem branca e pele preta ele confere uma extraordinária tolerância ao calor muito bacana né no país quente como o Brasil e olha só que sensacional ali essa parte aqui me chamou muita atenção eles têm uma estrutura estrutura aqui de engorda e abate, que eles alcançam uma margem de lucro de 75% a 100% do lucro, galera, muito top. Então basicamente você como investidor, você ganha com a valorização cambial, que ocorre naturalmente no gráfico e também ganha com o crescimento da empresa. E 30% do lucro, basicamente eles vão injetando na liquidez do contrato, gerando a valorização. Então aqui o supply é de 1 bilhão. Já foi queimado 626 milhões. Estão circulando 373 milhões. Isso é muito bom, né? Diminuir esse supply. Taxinhas aí, padrões de mercado. Não achei nada muito alto, né? Liquidez sendo 3%. Marketing 3% e confinamento 6%. Então tá tranquilo, de acordo aí. Aqui se você quiser, você pode estudar um pouquinho mais sobre a equipe executiva. Ver quem são, tentar trocar uma ideia. Marcos Rodrigo, CEO. E o Emerson Muller, é o SFO aí. Aqui um pouquinho das realizações do ano passado. Por exemplo, listaram um token, na CoinMarketCap e na CoinGecko. Já fizeram auditoria, já listaram em outros exchanges, já participaram de um stand no evento da Blockchain Rio, a injeção de 355 BNBs, que é o que mil. Além disso, já tem time contábil fiscal jurídico no Brasil, entrada em processos né, para ter a empresa a Sociedade Anônima, enquadramento com a legislação ambiental. Então, novamente, mais um ponto, eles estão deixando o projeto bem bacana para ter segurança para o investidor se sentir seguro no projeto. Na parte de fazenda, fizeram parceria com grandes produtores, Parceria com grandes frigoríficos, construção da estrutura, aquisição de maquinários construção do melhor e maior curral plantação de milho, aqui são de mil cabeças de gado, Você pode ver detalhadamente aí embaixo, que eu vou deixar o art paper pra vocês mas cara, é muita coisa bacana muita coisa mesmo, mas galera, é muita coisa, agora no marketing de 2023 eles querem divulgar, por exemplo, na América Latina, fazer tráfego pago, outdoor ou seja, divulgar, o marketing com youtubers, diversos marketing, muito marketing, então isso faz o projeto crescer eles querem fazer uma plataforma de dividendos por exemplo, tá, com pagamentos em BNB olha só que sensacional isso aqui, então vai Basicamente, eles querem pagar BNB todos os dias para as primeiras mil carteiras holders do projeto. Então, se você for um dos mil primeiros, aí você vai ser recompensado por isso. Esses dividendos você vai poder sacar a qualquer momento e vai ter 2% das taxas do projeto, vai ser distribuído aí para essas pessoas, os mil primeiros holders. E olha só: mais coisas que eles querem fazer para fazenda, eles querem adquirir trator para mais atividades, construção de um barracão para armazenamento, expansão da área lá que a gente viu, 150 hectares, mais capacidade de parte bovina, né? Para 1.500, 2.000 bovina e uma cobertura da área de coxas do confinamento. Eles têm uma estratégia também adotada aí, para esse ano de 2023, onde eles vão buscar aquisições de gado, basicamente através de leilões, né, além também da estratégia de aquisição de fêmeas permanecendo. Olha só que legal, presta atenção, a estratégia deles via leilão é por causa que tem um baixo preço de aquisição, ou seja, eles conseguem maior lucratividade, cara, sensacional, né. Aqui outra questão muito bacana que eles abordam, mostrando que eles são uma empresa transparente, eles apontam um problema aqui, né, onde basicamente a saca de milho vem sofrendo uma alta recorrente, né, devido à previsão de aumento das exportações do milho para a China, e tem a tendência, né, que é o, o mod continue em alta, então vai ter um aumento ali do custo da produção, mas para isso, ó, já apontaram uma solução, isso é muito importante, a empresa sabe que tem um problema, mas já aponta a solução, então basicamente aqui, eles vão adotar alternativas diferentes de alimentação bovina, como por exemplo, a própria silagem de milho, que assim eles têm um custo mais baixo para a produção, e acaba sendo uma alternativa mais barata para a alimentação dos bovinos, cara, essa aqui eu achei muito, muito top também, mais um ponto muito bacana, do projeto. Já na parte do token, agora, algumas estratégias adotadas para 2023 é a queima diária de 25 mil tokens, injeção mensal no gráfico e, no momento da injeção mensal, também queimado uma parte dos tokens. Galera, muito legal. Três pontos ali para poder sempre valorizar o token. Isso é o melhor que um investidor em qualquer token gostaria de ter, né? Sendo que nos próximos três anos eles pretendem tirar mais de 100 milhões de tokens de circulação, cada vez ficando mais escasso e valorizando. Essa que é a ideia. Além disso, em mais partes legais, né? você que gosta realmente de ter aquela segurança, tem algumas partes aqui mais jurídicas, que eles estão finalizando aqui para 2023, né? Então, por exemplo, mandamentos no registro na CVM, entrada dos acionistas, finalização de uma filial e também a transformação da empresa em sociedade anônima. Então, galera, na moral baita de um projeto, Ok, por motivos legais aí, inclusive eu tenho que dizer que não é uma dica de investimento, mas com certeza é um projeto e vale a pena você dar uma olhada. Os links estão aí embaixo. Para finalizar, não se esqueça de entrar no Telegram do projeto. Vale muito a pena entrar no Telegram do projeto para você poder tirar suas dúvidas, tá? Esclarecer ali tudo sobre o projeto, conversar com outros investidores do projeto. Isso é muito importante, né? Você ficar por dentro do Telegram para ficar sempre por dentro de tudo sobre o projeto. Tem mais de 8 mil membros, então bastante gente apoiando o projeto, bastante gente querendo investir no projeto, né, então vale a pena você, se você se interessou no projeto, ficar por dentro dessa comunidade. Vou deixar também para vocês aí embaixo o Instagram deles, né, também com artes muito bem feitas, já tem mais de 4 mil seguidores, então novamente, né, mostrando que o projeto está muito bem feito, eles estão investindo aqui em arte, tem um custo, né, isso aqui, então mostra que tem uma dedicação no projeto, eu fico muito feliz em ver o um projeto assim, realmente fazendo um bom trabalho, né, olha só que legal, né, tudo bonitinho, tudo bem feito, muito detalhado, muito bacana mesmo, tá? Então, vale a pena dar uma olhadinha também, você vai gostar com certeza, galera. É um dos projetos com mais detalhes que eu já vi e um dos projetos que mais estão buscando aí, realmente, fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Então, eu achei legal citar isso para vocês, ok? Agora você faz seu estudo, sua análise e tamo junto, galera. Não se esquece de entrar no Telegram deles, o link tá aí embaixo. Valeu e até a próxima!